Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br Estou aqui em Santo André, numa empresa de perícias de laudos veiculares, a Ingevel. Ela é uma das é, melhores empresas aqui da região, com certeza, do estado de São Paulo. E com o Sidney aqui, que ele é um especialista em avaliações de veículos. Mas hoje eu quero fazer um negócio diferente. Nós vamos aqui apresentar, com a experiência do Sidney, aqui com mais de 18 mil veículos, laudos periciais das costas de veículos que eles fazem aqui todos os dias avaliações de veículo, procedência, laudo cautelar, laudo para transferência de veículos e nós vamos utilizar aqui toda essa experiência gentilmente cedida aqui pelo Sidney para nos auxiliar, auxiliar você que de repente é um leigo no assunto ou entende um pouco do assunto está precisando comprar um veículo e vai em busca aí da internet de veículos vai em... Vai em diversas lojas ver as opções de veículos para sua compra, para te ajudar a filtrar, para destacar problemas que eventuais veículos tenham que você já possa descartar. Sempre recomendando que no final, do, quando você escolher o veículo, aí sim, antes de efetuar a compra, para evitar dor de cabeça, fazer um laudo do veículo completo. Nesse Exato, fazer um laudo cautelar do carro, onde você consegue olhar toda a estrutura com precisão, certo. puxar a ficha completa do carro, se esse carro tem histórico de leilão, passou por algum sinistro. Então, depois de você escolher esse carro, né, depois de você fazer uma pré-seleção, aí sim você faz essa cautelar ou a perícia para você não ficar de surpresa no, de surpresa no final, que Ele, com a experiência que ele tem, e acompanha aqui diversos casos dessas surpresas desagradáveis e a gente quer evitar isso, a gente quer ajudar você consumidor a fazer o melhor filtro possível antes da compra, beleza? Então vamos começar aqui, nós temos aqui um... um deixa eu mudar aqui a câmera, então é isso aí, agora nós vamos começar essa pré-avaliação de um veículo de seu interesse, por exemplo aqui estamos com o Sidney, vamos olhar esse Corolla. Sidney, qual que você acha que é a pessoa que está indo Começar a olhar os carros para a compra O que, que ele tem que perceber logo do carro? É, o ideal é assim ó, Você é, não olhar esse carro Num lugar muito escuro Dentro de garagem Às vezes o carro está dentro de uma garagem de apartamento Você não vai conseguir ver, por exemplo Uma diferença de, de, de tonalidade De cor de uma lataria Às vezes um capu já foi repintado Você não vai conseguir comparar ele Com o um para-lama né, nem esse carro, por exemplo um preto é, o preto do paralama pode estar um pouquinho diferente do preto do capu. Certo. Então, você tem que olhar esse carro, de preferência, num lugar claro, com o sol, o incidente em cima. Si, o sol ajuda bastante a você a, a, a, a perceber esse tipo de, de detalhe. Né? Essa é uma dica importante. Dia de chuva, hum. não olhe a carro em dia de chuva, né? principalmente o carro todo molhado, porque a lataria acaba molhada, ela esconde muita imperfeição. Vai né? enganar. Vai enganar, com Vai certeza. Enganar. É, é, tem muitos casos aí, de as pessoas têm os carros em garagem, né, escuro. Mas, é, claro, com um jeitinho é bom combinar com a pessoa que está vendendo. Exato. Colocar num lugar que seja seguro também para a pessoa, que a gente sabe que hoje também tem mal é intencionado. Né? É perigoso, mas combina num lugar público, de repente, né, num lugar aberto para que você possa na, analisar da melhor forma possível. Então, a recomendação o que, que é? Seria dar uma geral no carro toda a sua extensão para comparar a cor. Exato. A primeira, o primeiro detalhe aí que você pode é, é, ficar atento é dar uma geral no carro inteiro, né? hum. onde você consegue ver de repente uma diferença de tonalidade e de cor. E aí você já, ali já é um indício que esse carro pode ter sofrido uma, uma colisão ou uma, uma, uma pequena repintura devido a algum risco, alguma coisa assim. Certo. 360 no carro você vai percebendo se tem diferenças de, de, tonalidade, de tonalidade, de uma peça para outra exato, é isso, isso já é um indício de alguma certo. de alguma colisão, alguma repintura, alguma coisa aconteceu perfeito, pronto uma pronto. segunda etapa seria por exemplo para uma pessoa não, com, com pouca, uma, experiência. pouca experiência exato, seria é, as folgas que existem entre peças né? entre um para-lama por certo, exemplo, e, o capô. e o capô ela deve se manter em toda a extensão do comprimento do, do, do, do veículo. Né? Sim, do por exemplo, aqui no caso né? tem um, um, um pedacinho do dedo, esse mesmo pedacinho tem que estar. Tá... Tem que se manter, tem ela que tem que se manter. Ser, né? ela tem que Não ser pode constante. ter uma diferença maior. Exato, né? Isso, Quando né? você olha aqui, por exemplo, no, do paralama para a porta, certo. de cima embaixo, a diferença, a folga entre o paralama... Tem que ser uniforme. E ela tem que ser uniforme. Então, se você está olhando o um carro, né, né, é uma coisa que você consegue ver com uma certa facilidade. Você viu que a folga ela não está se mantendo, em cima tem, sei lá, uma determinada medida. Embaixo, ela, ela está menor ou maior, é sinal que essa, essa peça ela sofreu algum problema e aí vem com calma em todo o carro vai olhando em todo o carro tá vendo ó certo. as folgas entre peças são um indício né de é, que é até sujeira não é, né? é sujeira é. perfeito uma terceira dica que a gente estava comentando aqui que o Sidney é, ressaltou é a questão da dos pneus estado de, de pneu Comparando com a quilometragem Para ver se não houve adulteração enfim, O que você pode falar para a gente disso? É assim o, o, o, o, Se você está comprando um carro Que está com 20, 30 mil quilômetros Até 40 mil quilômetros Normalmente esse pneu deve, deve ser original ainda Ele não deveria ter sido trocado E uma coisa que você consegue Olhar isso né, É a data de fabricação do pneu Que tem a semana A semana gravado E o ano do, do, do Da fabricação do pneu. Sim. Então ele fica aqui, ó. Que é o DOT, né? Você vem ó, aqui do o início. DOT, do DOT. E lá no o fim tem a semana de gravação do ano, a semana 21 e o ano de gravação, 2015. Que bate, tem que bater com o ano de fabricação do carro, o ano modelo do carro. Dando um exemplo desse carro. Esse carro é 2015, né? Ele é 2015, esse carro tá com. Aproximadamente 30 mil quilômetros e ele continua com, com o pneu original. Sim. Se você está comprando um carro que está com 20 mil quilômetros, 25, 30 mil quilômetros e você vai olhar e o carro é 2015 e o pneu já é 2018, Sim. alguma coisa aconteceu, né? Uma coisa está errada. Tá errada. Ou esse carro, o cara baixou a quilometragem do carro, né? Sim. Outra evidência de quilometragem é internamente. Sim. Quando você está com um carro de 10, 20, 30, 40 mil quilômetros. O volante, os, os, a pedaleira. O câmbio, né? O câmbio, a maçaneta do câmbio, é coisas que você fica com, com, com a mão. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, vamos, lá, vamos lá. Ele deve estar praticamente sem desgaste. Sim. Porque é uma peça que com o tempo ela acaba se desgastando de, de, de você ficar segurando. Sim. Só ressaltando alguns casos, né? Que nós temos uma matéria no blog aí, detalhando a, a questão do pneu. Vou deixar o link embaixo desse vídeo. É, algumas pessoas falam, ah, mas tem gente que troca os pneus Para pôr um, um pneu mais largo, mais uma roda mais esportiva Até aí, tudo bem, por isso que é bom verificar os outros itens É né? nunca um item só Exato, é, exato é, é, é, é, é um conjunto de, de, de verificações para você detalhar realmente o estado do veículo que você está comprando Então Exatamente. vamos lá, parte interna Então, quando você vai para a parte interna, um carro com 10, 20, 30 mil quilômetros a condição interna do veículo ela entrega isso. Né? Você tem que estar tá com tudo muito novo. Sim, Dificilmente sim. você vai pegar um carro de, de 20, 30 mil km e vai apresentar desgaste no volante, no volante é. desgaste na pedaleira do cara ficar acionando, desgaste na, na, na. Que na onde maçareta, encosta o cotovelo, né? Aí onde encosta o cotovelo, desgaste de atrito com, com os dedos, com a unha. Tem que estar zero. pecado. É, se você percebe que você tem desgaste nesses lugares, Provavelmente é uma condição para você ficar desconfiado sim, da quilometragem. Sim, sim. Pode não estar mais original. É, aqui, né, por exemplo, o carro condiz com a quilometragem. Aqui não está dando para pegar por causa da luz, a pedaleira, mas o carro condiz com a, com a quilometragem dele. Exato. Certo? Vamos para mais uma verificação agora. Ah, é, lembrando aqui o nosso amigo comentou aqui questão do data do cinto de segurança exato como é que então a É data... um pouco mais avançado esse é. tipo de avaliação mas quando você bate normalmente a, o airbag abre e, a, e o cinto trava e eu, você obrigatoriamente tem que trocar o cinto de segurança então certo. esse é um, um item um pouco mais é, técnico mas é assim você está é, desconfiado do carro você viu que acha que o carro tomou uma boa pancada Puxa o cinto de segurança para fora, vai ter a data de fabricação do ano, né? Do, do, do de fabricação do ano que tem que bater com o ano do veículo. Aí você, se você achar que o cinto de segurança não, se você ver que o cinto de segurança não está batendo, é sinal que aconteceu alguma colisão com esse veículo. Vamos tentar pegar aqui. Deixa eu esticar o cinto, vamos lá. E com relação ao cinto de segurança, está aqui a marcação. A gente tá dando uma mexida aqui, mas está dando para ver ali. 20... 22 do 5 de 2015, acho que é isso, né? Correto. É, essa é a marcação do centro de segurança. Então, quando eu vou... se o carro sofrer uma grande avaria, né? Um, que acionou o, o airbag, ele vai ter que ser trocado. A maioria dos carros, uh, os carros nacionais todos, uh, os, os mais seminovos, né? E... E os carros importados, a maioria deles vem também com a data no centro de segurança. Mais uma dica um pouco mais avançada, mas para quem é curioso aí, quiser é, mais uma dica de, de verificação, de compra de carro, está aí. Boa dica. Vamos lá, continuando aqui com o Sidney, uma avaliação agora da parte de motor. O é, que, que é legal a gente falar, Sidney, aqui na questão de uma avaliação pro leigo aqui, o que, que é importante ele olhar na hora que ele estiver fazendo a filtragem de um carro para comprar? Então, outra coisa que não é difícil de você perceber é o seguinte, os parafusos de fixação de capô, de de paralama os, os parafusos de fixação, esses aqui todos vêm pintado na cor da fábrica, tá vendo, do veículo? Sim, sim, sim. Então se você pega um parafuso que não está mais na cor do veículo Sinal que esse parafuso foi substituído E sinal que aconteceu alguma intervenção Alguma coisa aconteceu com essa peça certo. Outra coisa que, que acontece também É que, às vezes o cara até usa o mesmo parafuso Mas ele, ele na hora de, da montagem, da desmontagem ele acaba Sim. colocando a chave para soltar e aí ele arranca a tinta. Ele machuca, né? Ele machuca, exato, a tinta. Vai da... ficar marcado aqui na cabeça do parafuso. Vai ficar marcado na cabeça do parafuso a, a, a, a, a entrada e a saída da, da, da, da chave para fazer essa desmontagem. Sim. Isso é um sinal que essa peça, esse, esse lugar teve uma intervenção por parte do, do, do, do, do, do funileiro, de, Sim. Alguma, de alguma oficina. Certo. Outra coisa que a gente costuma olhar também, que já é um pouquinho mais, mais detalhado, é ano de fabricação das peças. Então Sim. você tem os faróis, eles têm ano de fabricação, tem etiqueta, os, o radiador, ele tem ano de fabricação também. Então isso a gente consegue ver se eles ainda estão com a data original de fabricação do carro. É Sim. uma coisa um pouco mais detalhada, né? que na, na cautelar no laudo cautelar vocês levantam tudo exato no laudo cautelar a gente olha todas essas datas de fabricação para ver se o carro continua com dessas, as, com as dessa, peças originais essas peças principalmente mais importante aqui que se bater aqui na frente vai vai ter umas se formar uma pancada muito forte vai ter que trocar o radiador ou uma peça importante e aí você vai comparar as datas exatamente perfeito que mais que a gente poderia falar aqui. Uma, uma outra coisa é que a gente que um leigo facilmente pode pegar é a, a questão do airbag. Sim. A luz do airbag no painel. Então, o que que você faz? Na hora que você dá na chave, que acende a ignição, o, o a luz do airbag ela vai acender assim como todas as outras luzes, ela vai acender. Sim. Você liga o carro, depois de alguns segundos, né, de montadora para montadora varia, mas varia pouco, de 3, 5, 6 segundos, obrigatoriamente a luz do airbag tem que apagar. Certo. Ou seja, então, você sabe que aquele carro tem airbag, você ligou a chave, não acendeu a luz do airbag, é um problema já. E pode é um ser problema. um problema eletrônico, mas é. pode ser alguma, algum indício de algo que ocorreu com o carro. Exato, certo. é um problema. Então ligou, a luz tem que acender do airbag, o carro começou a funcionar, depois de alguns segundos a luz do airbag tem que desligar. Certo. Ela, o, o, o módulo faz uma verificação, vê que o airbag está intacto, opera, tá em, em operação e aí ele desliga a luz. Certo. É essas etiquetas, é, é possível falar alguma coisa? Essas etiquetas de essas etiquetas chassi, de, né? são etiquetas de, de chassi, de final de chassi, essas etiquetas, elas têm que estar tá, é, intactas. Não pode estar... Tá... sinal de que mexeram, não, né? Não, não, ela é autodestrutível. Se você tentar tirar ela por algum motivo qualquer... Para substituir e colocar em outro carro, ela, ela não é possível fazer essa ah, substituição. Perfeito. Então ela tem que estar intacta. Tem o monocompartimento do motor, dentro na coluna da porta e tem, às vezes, no assoalho também. Perfeito, perfeito. Legal. E aqui uma dica extra. Fala esse Sidney. Uma outra dica, assim, bem simples. É assim, você chega para ver um carro e vê a placa do carro amassada. Né? Geralmente o cara manda arrumar o carro inteiro e esquece da, da, da placa. Geralmente a placa está com, com indícios de, de, de amassamento, de, de que foi... Está judiada. Está judiada, exatamente. E não é, é. aquela judiada de uma encostadinha, não. É uma coisa... É, é, é que ela está toda... foi Na verdade, ela foi... Voltaram a placa, né tentaram voltar entendi, a placa, entendi. desamassar ela. Então, isso também é um indício que você olha a traseira, a dianteira, você bate o olho e fala, ué, por que, que o carro tá zero né, e a placa tá amassada? Certo. Alguma coisa aconteceu. Ou uma batida traseira ou uma batida frontal. Perfeito. Mais uma dica aqui com relação a lanternas e faróis. Fala aí, Sidney. Outra coisa que não é difícil de você perceber é, é uma lanterna, é, uma lanterna, um farol que está que tá diferente da, da, da, da lanterna original. Ou seja, às vezes você já tem uma, uma, um carro com uma lanterna que já está com um pouco já opaca. Sim, pelo você, desgaste do tempo. Né? Desgaste do tempo, de anos, né? no sol, na chuva. chuva. E você olha uma lanterna... Uma está perfeita. Perfeita, novinha. Você é. fala, opa. É, não é o caso desse aqui, porque é o carro bem novinho, né? É, nesse, esse nesse nesse carro está perfeito. esse carro está perfeito. Mas você é. pega a lanterna traseira, farol dianteiro, onde você vê uma diferença de cor... Certo. Você percebe que tem uma lanterna, um farol novo, né? E, e o carro não é tão novo assim. Tá, tá com diferença de cor você já percebe que, é, que esse carro sofreu alguma... Alguma coisa ou pode ter sido simplesmente uma, uma, uma... trocou porque quebrou. Perfeito. Uma coisa agora importante é a questão da numeração do chassi nos vidros. Todos os vidros tem que estar gravado. Todos os vidros tem que estar gravado. Vem de fábrica essa gravação. É o final do chassi que vem. Vamos pegar aqui, ó. o vidro. Aqui, ó. E aqui você comentou de um detalhe interessante, por exemplo, aqui tem a marcação, inclusive, eu não sei se vai dar para pegar aqui. Do ano de fabricação do vidro. É, tá aqui, tem que bater ó, ó. 15 ali, ó. 15. Aqui assim, ó. Perfeita, aí, ó. ó aí 15. tá o ano de gravação do vidro, Do vidro, que tem que bater com o ano de, de, de fabricação certo. do veículo. Certo. Então, isso é uma coisa tá. Que você pode olhar, você pode olhar se todos os vidros têm a gravação do chassi. Certo. Tem que estar em todos os vidros. Perfeito. Aqui. E... e aí você acompanha todos os vidros do carro, faz a checagem. Exato. Porque às vezes trocou, bateu, trocou um vidro, não marca. Pode o ter. Sido, é, pode, pode ser ter uma exemplo, pedra, alguma coisa também. O, o dianteiro não é incomum é. ele quebrar por pedra, ele quebra mesmo, né? É, o Agora, lateral, às, às é vezes. Pode é mais... ser um assalto, alguma coisa também, né? Os vidros laterais é um pouco mais difícil já Sim. trocar, né? Normalmente. Ou, ou foi alguma, que nem você falou, um assalto é. Ou realmente pode ter sido alguma batida Lateral que fez o, o, o, uma... o proprietário trocar o vídeo Perfeito, agora vamos falar ali atrás nós Vamos dar uma olhadinha no questão do step Uma dica importante do step Eu estava dizendo, eu acho importante também A pessoa dar uma avaliada no Step, você está comprando um carro seminovo O carro tem é, 20, 30 mil quilômetros Provavelmente o step não rodou Se rodou muito pouco num, num eventual furo, alguma coisa Ele tem que ainda estar praticamente em estado de zero Para você ter uma Como comparar né, Se esse carro realmente está com essa quilometragem Que, que você está comprando Perfeitamente Essa é mais uma, uma dica É um conjunto né, de opções Que você pode analisar Para verificar se o carro Está de acordo coisa interessante na questão de motor é, é fazer uma avaliação, né, Sidney? A questão uhum. de motor, ver se não tem vazamento de motor, marca de óleo, porque isso também vai dar um indício de que o motor, não, alguma coisa está errada. Né? É, então, o motor, o estado geral do motor... É uma coisa que você pode prestar bastante atenção, que você vai reparar se esse carro tem ou não algum problema mecânico, né? Sim. Isso que, que, que a gente está falando sobre vazamento, empoeiramento, né? Quando tem vazamento fica aquela poeira grudada. De óleo, é. Isso é, é, um, é um indício que o, o motor está com algum problema. Né? Pode Sim. ser alguma coisa de um simples vazamento, mas pode ser alguma coisa mais grave. E uma dica legal, puxe a vareta do óleo e a tampa do motor... Você abre e você puxa e vê se tem... Sinal a... de borra. Sinal de borra, aquela graxa que com certeza vai estar dizendo que aquele carro tem algum tipo de problema, ele já rodou demais e não trocou o óleo da maneira adequada, o óleo correto, enfim, uma série de fatores que também prejudicam você que vai comprar o carro, vai ser o próximo dono do veículo. E a importância do laudo cautelar é exatamente... Esse é o grande diferencial, quando você faz um laudo cautelar. Depois que você pesquisou o carro, viu, fez a pré-avaliação, antes de dar compra a gente sempre sugere a, o laudo cautelar. E aqui está aqui, um caso, por exemplo, pegando um carro aqui, aprovado, ele tem que vir aprovado, é, dá uma decidinha ali só para ver os, os, todos os dados do veículo, a procedência, queixa de furto, que aparece aqui histórico, nada consta, nada consta, leilão verificação de leilão, numeração de chassi, sim, é padrão ver... montadora, chassi e motor. Né? É verificado no banco de dados da montadora é, e, é, e do é. DETRAN, né, Exato. dos e... DETRANS. Aí vem as etiquetas, né, as etiquetas vis, se estão na condição, se estão ok, sim. placa e tarjeta, se está em conformidade, sim a estrutura, da, da, de toda a estrutura da carroceria, né, a gente olha esse carro no chão, mede camada de tinta de, do carro inteiro, depois põe no elevador, olha o carro por baixo. Perfeito. Aí vai para a data de 5 de segurança, se as datas de cinco de segurança estão batendo. Estão batendo. É, batendo, né? que é aquilo que a de... gente falou lá. Exato, estão batendo com o ano de fabricação. Aí vem todo o histórico do carro, aí todas as fotos, né? Quilometragem. Quilometragem. Esse é um outro veículo, não é esse que a gente viu? Ele está pegando o banco de dados dele aqui da Ingevel. É. Vem tudo aqui. Para mostrar para vocês. É isso aí. Muito bacana. Tem mais a. a, a a ficha do carro mesmo, né? a pesquisa que a gente chama, que é uma outra parte da cautelar aqui, que também faz parte do, do, do processo todo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas aqui é, com o Cid nessas dicas aí básicas para você avaliar, fazer um filtro de avaliação na hora de comprar um veículo seminovo. A gente sabe que é um mercado extremamente competitivo, tem muitas opções, tem muitas situações desagradáveis. O Sidney está aqui ele sabe quantos carros passam aí que com problemas sérios de estrutura, por isso você deve tomar muito cuidado para não sofrer aí dor de cabeça futura, né, Cidine? É, com isso é o que a gente recomenda, né? Antes de gostou do carro, acertou a parte comercial, tudo, vem, faz um laudo cautelar, né? Vem, faz o cautelar, aí tendo o laudo cautelar aprovado, aí sim você vai e efetiva a compra, vai para o banco, paga, vai para o cartório, reconhece, firma. E aí Perfeito. pelo menos você já fica é, seguro. Seguro, vai dormir tranquilo na hora de comprar Exatamente. veículos e veículos com qualidade de procedência e qualidade no seu, na, no seu aspecto geral. Você viu aí que eles têm aqui na Ingevel uma estrutura incrível, eles atendem todo o ABC. né? Exato. E uma coisa que você está vendo aqui no final... É, eles têm o um elevador, que isso a gente não comentou, mas é bacana porque aqui eles levantam o carro, você pode ver o carro por baixo e ver, é, tirar todas as suas dúvidas e saber realmente o que você está comprando. O único dono tem sempre o intuito de dar dicas na hora de compra, de venda de veículos. Engevel, parceira nossa aqui, a gente sempre está nos socorrendo com eles. Vocês podem acessar o site deles para ver endereços. No abc www.engevel.com.br. É isso aí, Sidney. Exatamente. Agradeço ao Sidney. Comentem, curtam e compartilhem. Ajude as pessoas a comprar veículos de qualidade. Acesse o unicodono.com.br. E vamos junto para o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.